Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é O Metabolismo depois dos 40 anos Como acelerar o metabolismo para poder emagrecer depois dos 40 O metabolismo é o nosso sistema de distribuição de energia do nosso corpo Ele é regulado por vários hormônios, principalmente pela tireoide Onde você demanda energia para todo o seu corpo funcionar então, o seu corpo funciona graças ao metabolismo. E a energia dele consumida é por calorias. Então, para o seu coração bater, para o pulmão respirar, para o intestino, para o estômago funcionar, para o pulmão respirar, tudo isso necessita de energia para os nossos órgãos funcionarem. Assim como para os nossos músculos, os nossos órgãos internos, como até a pele, precisa de energia para funcionar. E isso tudo é regulado pelo nosso metabolismo. Então, tudo o que nós fazemos durante todo o nosso dia, gasta energia. E essa energia, a gente é chamada, quantificada, de energia do nosso metabolismo basal. Então, mesmo quando você está dormindo, não está fazendo nada, teu corpo está gastando calorias. E quando nós falamos em emagrecer, o metabolismo é essencial de ser estudado e ser analisado. Por quê? Porque se o nosso metabolismo é o responsável por fazermos gastar calorias durante o nosso dia todo e o objetivo, quando você deseja emagrecer, é queimar o máximo de calorias possível, nós vamos ter que alterar o nosso metabolismo. Nós vamos ter que mexer, virar a chave do nosso metabolismo para tornar ele... Mais acelerado e queimador e facilitar o emagrecimento. Então, estão aqui os fatores que interferem no nosso metabolismo. Vamos lá: primeiros fatores lá: genética. Tem pessoas que, pela sua genética, gastam mais calorias, consomem mais calorias e outras menos. Sexo: homens. Gastam mais calorias do que mulheres, então homens têm metabolismo mais acelerado que mulheres. Idade, quanto mais novo mais o seu metabolismo é acelerado. No decorrer dos anos o metabolismo vai se tornando mais lento. Hidratação, o quanto de água que você toma interfere no seu metabolismo. Depois nós temos sono, sim, o sono é quando nós descansamos. Estudos mostram que quando nós dormimos menos de 5 horas, dormimos pouco, nós liberamos muito cortisol no nosso corpo. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, que também interfere no metabolismo, deixa o nosso metabolismo mais lento. Então, quando você dorme pouco, seu metabolismo fica mais lento e você tem um desequilíbrio entre fome e saciedade nos hormônios grelina e leptina. Então, se você deseja acelerar o seu metabolismo, é importante que você durma bem que você diminua o seu estresse, a sua alimentação também interfere no seu metabolismo. Alimentação muito pobre, muito pobre no sentido de comer poucas calorias por dia, faz o seu corpo entrar no estado de alerta. E entrando no estado de alerta, o seu corpo se torna mais econômico e deixa seu metabolismo mais lento. Então é essencial que a sua alimentação esteja bem equilibrada para que o seu metabolismo esteja acelerado. E o que mais interfere nesses fatores aqui é o exercício físico. O exercício físico é capaz não só de equilibrar o seu metabolismo, como pode acelerar e muito o seu metabolismo para te auxiliar no processo de emagrecimento. Agora que eu já te expliquei como funciona o metabolismo, o que interfere no metabolismo, eu quero que você entenda o metabolismo depois dos 40 anos para você poder acelerar e emagrecer. Vem comigo nesse gráfico aqui, ó. Preste atenção que no decorrer dos anos, como eu já coloquei, que a idade interfere, o seu metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Crianças têm metabolismo muito acelerado, no decorrer dos anos ele vai ficando mais lento. Ele se estabiliza entre os 20, 30, quase 35 anos, depois ele volta a cair lentamente. Se você deseja emagrecer depois dos 40 anos, você precisa ativar o seu metabolismo virar a chave dele, acelerar ele. E como que você acelera ele? Utilizando aquelas variáveis que interferem no seu metabolismo. Os, o, o sexo, a tua genética, você não tem como intervir, mas a idade do seu metabolismo, a quantidade de água que você toma, o teu sono, o teu estresse, a tua alimentação e o exercício físico, você pode alterar. E como que você faz isso? Principalmente equilibrando tudo e acelerando o seu metabolismo através do exercício físico. Você faz como se fosse nesse gráfico aqui, ó, onde o teu metabolismo começa a se tornar cada vez mais lento no decorrer dos anos, porém, quando você tem lá, passou dos 40 e começa a treinar, você começa a acelerar o seu metabolismo, então o teu metabolismo começa a equilibrar como se ele estivesse lá atrás, e o seu metabolismo pode aumentar o seu gasto calórico diário, por isso que você não deve pensar em apenas gastar mais calorias, em apenas consumir menos calorias, você precisa acelerar o seu metabolismo, vou te explicar agora aqui, esse daqui é um gráfico do teu gasto de energia diário e o que que interfere no teu gasto de energia? O teu metabolismo, pois é a maior parte do seu dia, é a maior parte do consumo. Teu cérebro para funcionar, teu coração para bater, teus músculos para se mexer no dia a dia. Junto com o exercício que você faz e a alimentação que você tem. O teu metabolismo diário representa de 65 a 75% do seu gasto diário de energia. Se você não faz exercício, perceba que esse gráfico tá pequeno. Apenas 10% representa o que a alimentação pode acelerar no seu metabolismo. Então, veja que para você emagrecer depois dos 40 anos, não é 70% alimentação e 30% exercício físico. Não. É 100% alimentação, é 100% exercício físico. Por que 100%? Porque através do exercício físico, você vai consumir mais calorias durante o seu dia. A sua alimentação é responsável por equilibrar o seu balanço é, calórico diário. Porém, se você pensar só no exercício aqui, ele vai gastar de 20% a 30%. Porém, quando você aplica exercícios que aceleram o seu metabolismo, você não aumenta apenas o seu gráfico aqui. Você aumenta o seu gráfico aqui, mas também você acelera o seu metabolismo. Aqui que está o segredo se você quer emagrecer depois de 40 anos. Você não tem que só aumentar a quantidade de energia que você consome durante o dia em calorias. Você tem que fazer que o exercício gere um estímulo no seu metabolismo para que seu metabolismo se torne acelerado. Você precisa de exercícios físicos de alta intensidade que acelerem o seu metabolismo. E quais são esses exercícios? Então, se você deseja treinar em casa e emagrecer, substitua a caminhada por... Polichinelo, agachamento, corrida estática, afundo, burp, flexão de braço, exercícios em alta intensidade. Você precisa de exercícios intensos que estimulem o seu metabolismo. Você não vai apenas queimar caloria, você vai estimular o seu metabolismo, estimular o seu corpo. E esses exercícios precisam ser feitos de forma organizada e intensa. É aqui que mora o segredo, é você virar a chave do metabolismo. Você parar de ficar apenas caminhando, gastando calorias e trabalhar o seu, forma da forma, o seu corpo da forma correta. E detalhe, então, se você tem 40 anos ou mais e deseja emagrecer, saiba que é o seu metabolismo lento que te impede e que te atrapalha de emagrecer. E se você deseja emagrecer, é nele que você precisa trabalhar. Você precisa virar a chave do seu metabolismo, acelerar que você pode ter resultados como tinha de 10 a 20 anos atrás e recuperar aos 40 um corpo melhor que era aos 20. E se você quer saber mais como emagrecer depois dos 40 anos, entra no meu Instagram que lá eu trago conteúdo mais de quais exercícios você precisa fazer para acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40. Fechado? Um abração e até a próxima!